Salve, salve meus nobres, bem-vindos à taverna, eu sou o Colosso e hoje a gente vai voltar a falar daquele assunto que é Vampiro à Máscara. E gente, vocês já imaginaram como é que funcionam as regras, as leis dentro do mundo dos vampiros? Bora pra lá que eu vou explicar pra vocês como é que é essa parte. Assim como é, gente, a nossa sociedade que vive sobre regras, leis e que realmente, gente, é o que, o que separa a gente do caos para a gente ter uma sociedade comum. Se a gente não tivesse leis, eu tenho certeza que a gente ia viver num caos, num mundo de muitos séculos atrás, como era uma barbárie terrível. Mas no mundo dos vampiros não é diferente, galera. Se não tiver regras, o que vai acontecer? Vai virar uma bagunça. Só que veja bem, pessoal. As regras que eu vou falar hoje para vocês no mundo vampiro são as tradições. A primeira tradição é a tradição da máscara. O que, que é isso, pessoal? É você esconder a sua verdadeira natureza. Eu sou um vampiro e eu não posso deixar saber para os humanos que eu sou um vampiro. Outros vampiros vão acabar sabendo que eu sou um vampiro por outros motivos que ainda vou explicar para vocês. Mas é um dos graves crimes que pode se cometer, pessoal, é deixar que a sociedade reconheça a sua própria natureza. Isso pelos perigos que isso pode trazer para toda a organização dos vampiros, porque os caçadores de bruxas, que é tipo o Blade, vão aparecer para começar a caçar você, caçar outros vampiros daquela cidade, isso pode gerar um pânico generalizado, então a preservação da máscara, da sua verdadeira natureza, é extremamente importante. A segunda tradição é a tradição do domínio. Como é que funciona, gente? Primeiramente, uma cidade que é governada por um príncipe, aquele domínio daquela cidade diz respeito ao príncipe, ou seja, todos devem respeito ao príncipe daquela cidade, respeito ao domínio. Se eu, com o tempo, conseguir provar meu valor, mostrar para o príncipe que eu posso receber o um pedaço de um domínio dentro da cidade, ele... Que se ele quiser, ele pode me fornecer essa pequena área que eu estou requisitando como meu domínio. Se ele fizer isso, pessoal, todo mundo que entrar no meu domínio deve respeito a mim. É, de certa forma não poderia me desafiar lá dentro. Isso está que. Se, se alguém faz isso, está quebrando uma tradição. E aí pode responder perante o príncipe por essa quebra. Agora a gente vai falar da tradição da Progene. Que isso, pessoal? Eu sou um vampiro. Eu quero criar um novo vampiro para eu ensinar, para eu trazer para o meu clã e por aí vai. Eu preciso de autorização do príncipe para poder fazer isso. Se eu fizer sem autorização, pessoal, o, o, o príncipe ele pode ou me matar junto com a minha cria, ou pode me banir daquela cidade, fazer o que ele quiser basicamente. Ele pode se basear na quebra dessa tradição para poder... Me matar, então tem que tomar cuidado quando você for gerar um novo vampiro. Você tem que ter permissão. Isso lembrando, pessoal, para quem fizer parte da Camarilla, isso é aplicável. Essa tradição agora é a tradição da responsabilidade, que vai estar interligada com a da Progênio. pessoal. Se você criou uma nova criança da noite, você é totalmente responsável por ela. As atitudes que ela fizer, as cagadas que ela fizer, você como senhor e criador dela, você vai ter que responder. Então é, é muito grave, pessoal, quando você cria um, um novo vampiro e deixa ele jogado às traças. É a sua responsabilidade ensinar para ele, meio que monitorar como é que está a evolução dele até o amadurecimento final dele para ele poder caminhar com as próprias pernas. Até lá a responsabilidade vai ser sua. Agora a gente fala da tradição da hospitalidade. Como é que funciona isso, gente? Eu acho super interessante. Quando você chega num novo domínio, numa nova cidade, é sua obrigação, como membro da Camarilla, se apresentar ao dono daquele terreno. Você vai procurar o príncipe, o ancião responsável daquela cidade, se apresentar devidamente para ele. O que, que você está fazendo? Quanto tempo você pretende ficar? É, é meio que... Como se fosse uma viagem ao exterior, você tem que explicar realmente o que você está indo fazer lá. Então, chegou numa cidade, galera, é muito sério. Se você é encontrado como uma nova pessoa na cidade e tal, e não se apresentou, você está quebrando uma tradição. E aí o pau pode quebrar para o seu lado. E por último, e não menos importante, existe a tradição da destruição. O que, que é isso, gente? Eu tenho uma briga com outro vampiro dentro da Camarilla. Eu vou lá e mato ele sem a permissão de ninguém. Eu estou, gente, quebrando a tradição da destruição. Se eu tenho algum problema com algum outro membro, eu tenho que procurar o ancião responsável por... Por aquela localidade, explicar para ele o, o motivo, às vezes o cara quebrou uma outra tradição e você quer é, convocar uma caçada de sangue, você tem que passar pelo ancião. Caçada de sangue é o seguinte gente, quando alguém quebra alguma regra, é, ele passa a ser caçado literalmente. O príncipe pode, o cara lá quebrou a máscara, deixou que outros human, humanos vissem a real natureza dele, expondo todos os membros a um risco terrível aí de caçadores de bruxas. Você pode expor isso para o ancião e ele falar, não, realmente o cara está fazendo isso aí de sacanagem, vamos é, convocar logo uma caçada de sangue nele e matar logo ele e acabar com o problema. Mas você só pode fazer isso se você tiver a benção do ancião daquele local. Se você fizer sem, pessoal, você está assinando seu testamento de morte. E aí a caçada de sangue vai ser contra você. Então galera, quem tá querendo começar a jogar, presta atenção nas tradições, porque é muito grave. Tem muitos mestres que vão pegar no pé de vocês exatamente com isso aí. Você vai acabar quebrando uma tradição sem saber e aí você vai perder seu personagem logo nas primeiras horas ou dias de sessões aí de jogo, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que mais vocês querem ver. O que acharam desse vídeo, compartilhem, deixem aquele like Beijão, tchau, tchau.